Pode existir homem tão burro, né? Tudo pro homem a mulher tá apaixonada. Não pode dar uma atençãozinha a mais que ela tá apaixonada. Ah, porque ela tá apegada. Ah, porque ela se apegou. Ou embuste, já parou pra pensar que a mulher pode tá querendo a mesma coisa que você, nada mais. A mesma coisa que você. Porque mulher também tem vontade, mulher também tem desejos, mulher também tem necessidade. Nem tudo é apego, meu amor. Nem tudo é paixão. Eu tava pegando um boy? Tava pegando não, eu tô pegando, né? Porque eu pretendo pegar novamente. É bom... É gostoso, curti pra caraca ficar com o boy, curti, mas cara, nada mais que isso. Porque tem mulher que não sabe, mas tem umas que sabe separar o que é sentimento de atração carnal, que é o meu caso. Então, nada mais que justo eu dar uma atençãozinha bacana pro boy, né? Mas o boy confundiu todas as coisas, confundiu tudo. Porque tem boy que se acha tanto, mas tanto, que chega a ser burro. Como a gente faz parte do mesmo ciclo de amizade, esse boy é amigo do meu amigo. E meu amigo falou pra mim, acabou de falar pra mim pelo WhatsApp, que esse boy tá saindo falando pra todo mundo que eu estou apaixonada por ele. Vai parar de ficar comigo porque eu tô me apegando. Que vai evitar me ver porque tem medo de me iludir. Eu levantei da minha cama e falei, ai meu Deus. Deixa eu beber. Deixa eu beber minha Little Devil Trunks. Porque tem boy que não vale a pena nem gastar saliva, viu? E o boy pensa que tá iludindo Mas na verdade é ele que tá iludido Achando que a pessoa tá iludida Meu amor, acorda pra vida Tem mulher que se apaixona, tem Mas tem mulher que pode estar tá pouco se fudendo pra você Querendo a mesma coisa que você Acorda, século XXI, tá? Então conselho da Laís Oliveira pra você Posso até estar errada Mas dessa vez, bebê, eu não tô errada Presta atenção Primeiramente, me segue lá no Instagram Eu posto vários conselhos lá nos stories Vocês vão adorar, viu? Segundamente, ó, às vezes a pessoa te dá toda essa atenção porque ela quer repetir o beijo, a ficada, quer repetir a noite, não porque ela quer te pedir em casamento, entendeu? Tem mulher que se apaixona, bebê? Tem! Mas eu já disse isso em outro vídeo, tem mulher que consegue conversar com 20 contatinhos ao mesmo tempo tratar os 20 como único. Não se iluda, não, irmão. Então acorda, bebê, acorda. Segue o baile gostosinho no azeite e deixa nós, de esporza.